Oi pessoal, segue o vídeo de uma aula para que vocês possam fazer em suas casas. Basta seguir o vídeo, ok? Então vamos começar. Então vamos lá, meninas. Gira o queixo em direção ao peito, vai olhando para o chão, arredondando a sua coluna, levando os seus braços em direção ao solo e relaxa bem essa, relaxa bem a cabeça, relaxa bem os ombros. Vamos retornar à posição original vem subindo o tronco, primeiro coloca o quadril no lugar, a cabeça é a última que sobe vamos repetir mais duas vezes gira o queixo na direção do peito olha para o chão, relaxa bem os ombros, arredonda bem a sua coluna isso vamos retornar lembrando que o quadril primeiro volta para o lugar e a cabeça é a última que chega Ótimo! Vamos repetir mais uma vez. Retorne à posição original. Lembrando que a cabeça é a última que chega, tudo bem? Agora a gente vai repetir esse movimento e vamos parar lá embaixo. Vamos fazer o rolamento novamente, começando pela cabeça. E vamos parar lá embaixo. Vamos caminhar à frente com as mãos até onde a gente consegue manter os calcanhares no solo. Ótimo! Agora, leva o seu umbigo na direção da coxa, empina o seu bumbum para o teto. Leva o calcanhar lá para o chão. Insiste! A ideia é alongar o posterior da sua coxa, tudo bem? Mantenha essa posição. E agora, dobra só o joelho direito. Vamos trocar, dobra o joelho esquerdo, mantenha a posição. Cuidado com a sua cabeça, alinha melhor a sua cabeça. E devolve o calcanhar para o chão, levando a mão na direção dos pés e retornando à posição original. Ótimo! Vamos voltar para a posição em pé e vamos repetir mais duas vezes rola em direção ao chão, arredonda bem a coluna relaxa bem os ombros e a cabeça caminha à frente com as suas mãos até onde você consegue manter o calcanhar no solo ótimo! vamos levar o umbigo na direção da coxa empinando o seu bumbum para o teto mantém essa posição o importante é sentir o alongamento lá no posterior da coxa vamos dobrar o joelho direito Ótimo. Mantém por alguns segundos. Vamos trocar? Alterna, dobra o joelho esquerdo. Excelente. Devolve qualquer puxão. Retorna para a posição original, levando as mãos na direção dos braços. E retornando à posição em pé, com a cabeça e os ombros bem relaxados. Última vez, turma. Leva o queixo na direção do peito, olha lá para o chão. Arredonda bem a sua coluna. Caminha com as mãos à sua frente, até onde você consegue manter os calcanhares no solo. Vocês vão perceber que agora, vocês conseguem ir um pouquinho mais. Ótimo! Tenta levar o seu umbigo na direção da coxa. Empurra o solo com as mãos. Tenta levar o seu calcanhar lá para o solo. Excelente. Vamos elevar os dois calcanhares para o solo. Eleva. Eleva os dois calcanhares. Eleva os dois calcanhares. E desce. Vamos fazer isso dez vezes. Três. Quatro. 5, só mais 5, 5, 4, 3, 2, última vez, vamos retornar levando as mãos em direção aos pés, volta devagar, cabeça é a última que sobe ótimo alinha bem o seu tronco agora a gente vai fazer uma transferência de peso para a ponta dos pés mantendo a sua coluna parada, ok? transfere o peso para a ponta do pé mantém faça um círculo de braços e leva o peso para o calcanhar retorna ótimo, vamos repetir leva o peso lá para a ponta do pé Tenta manter a coluna parada. Faz o círculo de braços. E retorna. Levando o peso lá para o calcanhar. Repete mais três vezes. Faça o círculo de braços. Retorna para o calcanhar. Vamos tentar ativar bastante o abdômen, que é o abdômen que mantém a nossa coluna alinhada nesse exercício, tá? Transfere o peso para a ponta do pé. Faça o círculo de braços. E retorna à posição. Lembra da respiração? Expira quando vai à frente. Expira. Leva o peso para frente. Faça o círculo de braços. Ótimo. Leve os braços à frente. E vamos fazer o movimento das escápulas. Aproxima as escápulas lá atrás. Imaginando que tem uma bolinha entre elas e vocês vão tentar apertar. Agora, afasta as escápulas, levando os braços à frente. Ótimo. Tenta manter a cabeça parada. Aproxima as escápulas. Afasta as escápulas, levando os braços à frente. Vamos repetir mais três vezes. Aproxima. Afasta. Aproxima. Afasta. Só mais uma vez. Excelente. Vamos elevar os dois calcanhares. Ao mesmo tempo, vamos elevar os braços junto com o movimento dos calcanhares. Então, eleva os calcanhares e eleva os dois braços na direção da cabeça. E retorna. Vamos repetir esse movimento dez vezes. Eleva os calcanhares, eleva os braços na direção do teto. Inspira aqui, expira quando sobe. Inspira quando desce. Expira quando sobe. Ótimo. Tenta manter a sua coluna alinhada. Mais cinco vezes. Eleva os calcanhares. E volta. Mais quatro vezes. Última vez. Ótimo. Afasta um pouquinho as pernas agora, gente. A gente vai afastar a perna esquerda, levando o peso, transferindo o peso para a perna direita. Vamos tentar trabalhar um pouquinho melhor esse equilíbrio. Vamos manter essa posição e elevar os braços. 10 vezes. Ótimo. Inspira quando desce, expira quando sobe. Só mais duas vezes. Última vez. E agora a gente vai trabalhar a outra perna. Prontas? Afasta a perna direita. Tira o pé do solo. Isso. Transfere o seu peso um pouquinho mais para a perna esquerda, para a perna de apoio. Alinha bem a sua coluna. Inspira parada. Expira elevando os braços. Ótimo, vamos fazer esse movimento dez vezes. Excelente. Devolve os pés para o chão. Isso. Deixa os pés paralelos agora. E coloca a sua perna direita à frente. Isso. A perna de trás vai ficar na ponta do pé, tudo bem? Vamos alinhar bem esse quadril e deixar esse quadril de frente. Ótimo. E a gente vai fazer uma flexão com os dois joelhos agora. Deixa as suas mãos paradas à frente. Mantenha os ombros assim. E a gente vai dobrar os dois joelhos ao mesmo tempo mantendo a ponta do pé esquerdo no chão vamos começar flexiona os dois joelhos estende ótimo lembrando lembrando que o joelho tem que ficar alinhado com o meio do pé lá tá pessoal tenta não deixar o joelho é ir em direção ao joelho direito, tudo bem, vamos tentar manter esse alonga esse alinhamento tenta não levar a pelve pra frente mantenha o seu bumbum lá inclinado lá pra trás oito só mais duas vezes. 9 só mais uma vez retorna à posição original e a gente vai ter que trabalhar outra perna agora né. Coloca a perna esquerda à frente, ponta do pé direito atrás, alinha bem sua pelve à frente, deixa os seus braços lá na frente. Vamos dobrar os dois joelhos ao mesmo tempo, mantendo esse alinhamento da pelve dez vezes. Dobra os joelhos, estende, dobra, estende, tenta manter o alinhamento do tronco e a cabecinha fica parada, tá, gente? Quatro... Só mais cinco vezes. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E agora, retorna à posição original. Vamos fazer o último exercício para as pernas. Afasta um pouquinho as pernas. A gente vai dobrar os dois joelhos, tentando manter o tronco... Alinhado o tempo todo, a coluna não tem movimento, tudo bem? Então inspira aí, solta o ar, flexiona os dois joelhos. Os braços à frente. Isso. E voltou. Vamos fazer 10 vezes. Dois. Tenta manter a coluna alinhada. Cuidado com os arcos dos pés. Espalha bem os seus dedos no chão. Conecta o seu pé lá com o solo. Não deixa os pés sair do chão, tudo bem? Ótimo. Mais cinco vezes. Quando for subir, turma, pense em levar a cabeça lá pro teto. Empulcham com os pés. Vamos ativar bastante essa coxa. Só mais duas vezes e voltou. Agora só para finalizar, a gente vai alongar o quadríceps. Se vocês tiverem uma parede vocês podem apoiar a mão na parede, tudo bem? Se vocês tiverem sem equilíbrio. Então, a ideia é levar isso, dobrar o joelho e tentar sentir o alongamento da coxa lá na frente, tudo bem? Mantém isso por uns 10 segundos e troca de perna. A ideia agora é alongar a parte anterior da coxa. Excelente. 10 segundos. Retornou. Bom, pessoal, essa é uma aulinha para a gente trabalhar um pouquinho de membro inferior e equilíbrio, ok? Até a próxima aula.